Vamos lá, pessoal, que hoje é dia de dica de processo do trabalho aqui no canal. Vamos que vamos, então. Pode chegar, fique à vontade, pega seu caderno, seu bloco de notas, sua CLT... Anota aí essa super dica que vai aparecer na sua próxima prova. Qual é a dica então, Renzete? A dica hoje é sobre o procedimento sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo é um tema que cai em prova demais. Não tem prova de processo trabalho que não aborde pelo menos uma questãozinha envolvendo aí o nosso procedimento sumaríssimo. Vamos então entender aqui e conversar um pouquinho. O procedimento sumaríssimo, ele é aplicado em que causas? nas causas que não excedam a 40 vezes o valor do salário mínimo. Mas atenção, 40 vezes o valor do salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação, da sua reclamação trabalhista. Então, toda causa que não exceda 40 vezes o valor do salário mínimo, eu estarei no procedimento mais rápido, mais celere, que é o procedimento sumaríssimo. Agora, atentem-se a um detalhe. No processo de trabalho, o valor da causa é o único critério considerado para o enquadramento deste rito do procedimento sumaríssimo, independentemente, é claro, da complexidade da matéria. Agora, Renzete, eu vou aplicar esse procedimento em qualquer dissídio, em qualquer conflito? Não. O procedimento sumaríssimo vai ser aplicado apenas nos conflitos, nos dissídios individuais. Esquece aqui o dissídio coletivo. Por outro lado, é aplicável na hipótese reclamatória plurima, Reclamatória plurima é o litisconsórcio ativo, quando o seu valor, de novo, não exceda 40 salários mínimos. Então, quer dizer que eu posso ter litisconsórcio aqui no procedimento sumaríssimo? Posso sim. Então, posso ter mais de um reclamante sem nenhum problema, desde que o valor da causa não exceda, não ultrapasse a 40 vezes o valor do salário mínimo. Agora, quem está fora? Alguém está fora? Sim, sim. Está fora. Fora do procedimento sumaríssimo, as demandas em que é parte toda a administração pública direta, autarca e fundacional. Então, peraí, se a prova vier assim, ó, está fora do sumaríssimo, toda a administração pública, certo? Errado, toma cuidado com o detalhe. A administração pública direta é quem? União, Estados, DF, Municípios e a é indireta que está fora do sumaríssimo, é apenas autarquia e fundação pública, ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista, que são sim pessoas jurídicas, direito privado, que fazem parte da administração pública indireta, estão dentro do sumaríssimo. Então, preste atenção aqui, quem está fora do sumaríssimo é administração pública direta, autárquica e fundacional, o que não inclui empresa pública e sociedade de economia mista, essas sim estão dentro do procedimento sumaríssimo. Requisitos importantíssimos nesse rito ou procedimento, como você preferir. A petição inicial. A petição inicial ela tem que ter duas características básicas muito importantes, que agora com a reforma trabalhista, confesso que perdem um pouco o sentido, já que acaba generalizando para qualquer rito ou qualquer procedimento, mas como está na lei do sumaríssimo, nas regrinhas do sumaríssimo da CLT, acho que vale muito a pena a gente chamar a sua atenção. Primeiro, o pedido. O pedido tem que ser certo ou determinado, devendo indicar o valor correspondente. Então, um pedido certo, determinado, com o um valor correspondente. Fica muito atento quanto a isso, não pode ter aí um valor genérico, um pedido genérico, não é certo, determinado, com o um valor correspondente. Eu quero duas horas extras durante dois anos de trabalho no valor de R$ 10 mil, reais, por exemplo. No tocante à prova testemunhal, cuidado, quando a gente fala em prova testemunhal, é um assunto, é um tema muito fácil mas até hoje ele é muito cobrado nas provas, então qualquer tentativa até dele tentar te pegar, não é pegadinha aqui, é dica, mas vale a pena chamar muito sua atenção. Então, quanto à prova testemunhal, no sumaríssimo serão ouvidos até duas testemunhas para cada parte, diferente do procedimento regra, diferente do procedimento ordinário, onde serão ouvidos até três testemunhas para cada parte, e lá no inquérito para a de falta grave, até seis testemunhas. Então repete aqui para mim, reset. No sumaríssimo, até duas testemunhas para cada parte. Muito bem. As testemunhas, aí é a regra para todo o procedimento, todo o rito. Vão comparecer independentemente de qualquer intimação. Você leva a testemunha. Só que tem um detalhe aqui no procedimento sumaríssimo. A testemunha só será intimada se você provar que convidou e ela não compareceu. Isso é muito importante. O convite é muito importante. Não adianta você importante. Não adianta ausência. Você... Você... Chamei a dona Maria para ser testemunha, mas ela não veio. O juiz vai perguntar o seguinte para você: você chamou? Chamei. Então prova o convite. Prova de alguma forma que você convidou a dona Maria. Se você provar o convite por um e-mail, por um WhatsApp, ou até pela própria outra testemunha que está lá fora e viu quando você convidou também a dona Maria, o convite está aprovado. Se o convite está aprovado, aí sim o juiz mandará intimar a sua testemunha. Caso você não comprove o convite, como no sumaríssimo, a audiência é una, audiência única, todos os atos acontecem numa única data, a audiência vai seguir normalmente. Lembrem-se também se a testemunha intimada não comparece, ela comparece sim, porque posteriormente ela vai mediante condução coercitiva. Não esquece disso. Uma outra prova interessante é a prova pericial. Será que ela cabe no procedimento sumaríssimo? Procedimento sumaríssimo, cabe a prova pericial. Procedimento sumaríssimo, pato exigir, por exemplo, arguição de documento falso ou quando falso, ou quando, como é o caso, os pedidos de insalubridade e de como é o caso, os pedidos de. Veja, cabe sempre para a prova técnica, cabe 100 para a prova pericial, inclusive aqui no procedimento sumaríssimo. Então vai ser deferida a prova técnica, a prova pericial e vai incumbir ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear o perito, já que é tudo muito rápido, muito, muito mais ágil, muito mais sério no procedimento sumaríssimo, esse é o objetivo do legislador. Agora, cuidado, as partes vão ser intimadas, despenca em prova. As partes vão ser intimadas no sumaríssimo para se manifestar quanto ao laudo pericial no prazo, vai brincar o examinador, comum ou sucessivo, comum ou sucessivo, comum, comum, no prazo comum de 5 dias. Repete, repito, as partes são intimadas no procedimento sumaríssimo para se manifestar sobre o laudo pericial no prazo comum de 5 dias. Tá bom, pessoal? Fica atento quanto a isso. É uma dica valiosíssima de processo trabalho, que é o nosso procedimento sumaríssimo que despenca nas provas. Que despenca nas provas. Outros assuntos, várias dicas, você encontra no nosso livrinho atualizado. Deixa eu mostrar para você: Direito e processo Trabalho trabalho, de pódios, na 23a edição. Primeira e segunda fase do exame de ordem comigo e com o professor Renato Saraiva. E é claro, sempre ela do seu lado, a nossa CLT, a única completaça mesmo para o exame de ordem, seguindo todo edital, todo edital. Então fica a dica para vocês aí, pela editora Just Podio, mirou, aí o seu computador, o seu computador, olha, a sua câmera do celular no QR Code, você vai entrar diretaço na nossa página de vendas e você vai ter a melhor CLT do país, tenha certeza disso. Bons estudos! Conta comigo que você precisar, dá um like, gostou? Dá um likezinho aqui pra gente. Ah, deixa eu falar uma outra coisa para você, você já viu a nossa CLT em áudio? Não? Então corre na sua plataforma que você escuta digital, ou Spotify, ou diesel, o que você utilizar. CLT em áudio um projeto muito bacana, você vai estar ouvindo o RR, falando para você todos os artigos da CLT, passo a passo, você fazendo comida, preparando um lanche, na condução, enfim, se locomovendo, ou em casa mesmo, de bobeira, não dormir, Escute, é muito bom. Você precisa, principalmente para as provas objetivas, absorver o quanto mais os conteúdos que estão lá na CLT. Então fica a dica, o nosso podcast CLT em áudio, vários episódios, muito bacana e você é meu convidado de honra. Dá um likezinho aqui, me segue sempre, porque trabalho não dá trabalho. Tchau!